aqui com mais um vídeo, dessa vez que trazendo pra vocês mais um daily vlog. Bom, rapaziada, já saímos de São Paulo, a gente saiu há umas 6 horas, mesmo, mesmo horário que a gente saiu é, de Balneário. E rapaziada, agora estamos fazendo a estrada da, da Graciosa, que a gente pegou uma, uma outra estrada aqui pra poder, pra poder turistar, né? Mano, muito... Muito massa, a gente, a gente tá praticamente dentro da neblina, rapaziada. Muito louco, olha lá, mano, olha isso. Olha lá fora. Aí ali tem a estradinha ali, para o Duque, lá E muito louco, rapaziada, a gente vai tá tudo estando aqui. Mano, a gente tá literalmente dentro da neblina. Muito louco. Aí agora meu pai foi ali pegar uns negócios ali pra comer, que eu tô morrendo de fome também. E ele também tá com fome. É isso aí rapaziada, se você não deixou o like ainda, deixa o like aí e já se inscreve no canal aí Pra ajudar a gente a bater a meta aí de 26 mil inscritos Tamo junto, segue o steak, fui! And I've been chilling, watching the ocean with you Baby up with a slow motion crew We up in a Clowlands when people change, but not us And we just chillin', kickin' it, kiss by the sun Could be soaked to the skin in the moss I know she got the good vibes when seasons change, but when a paramos aqui para comer nesse restaurante aqui ó muito massa esse restaurante aqui rapaziada a gente tá aqui no bairro de Morretes aqui Morretes fica mais para frente ali tipo ali tem a, a placa ali tu vira direita ali tu dá logo na cidade mano tá chovendo mas você não choveu muito aqui tá ligado e mais para frente a gente vai descer lá para balsa vai descer para praia ali e também vamos Ir direto para a balsa aí, e vai pegar a balsa para poder é, atravessar ali uma cidade para outra. É isso aí rapaziada, já volto com vocês aí com steak, algo mais. Fui! Waiting for a different sign, waiting for some Rapaziada, já cheguei em São Paulo e rapaziada, eu não filmei muita coisa por conta que eu tava no carro, tá ligado? Então não tinha que como eu parar e ficar filmando toda hora, senão a gente ia chegar muito tarde. A gente chegou aqui umas sete pouco, sete e meia da noite, mesmo assim é tarde, porque a gente saiu lá às seis horas, da, a gente saiu de lá às seis horas da manhã, então tipo, a gente parou em um monte de lugar mesmo. A gente parou pra comer, pra tomar café primeiro, depois pra almoçar, aí depois pra... Pra tipo tirar as fotos ali no lugar lá que a gente pela, foi pela estrada da Graciosa ali mano muito da hora mesmo e é isso aí rapaziada eu vou finalizar aqui ó os dois aqui ó a dupla dinâmica aqui o Duque e Duque Duque e Snoop quando eu quero chamar os dois juntos rapaziada quando eu, eu e meu irmão queremos chamar os dois juntos a gente chama dois aí vou, vai os dois juntos mas é isso aí rapaziada o Duque foi junto nessa viagem foi bem da hora, que ele nem pode ficar sozinho, em casa é, porque ele não tomou a segunda vacina ainda Mas ele, esse mês ele já vai tomar a segunda vacina Aí ele vai poder ficar mais liberado aí pra fazer as coisas Aí eu botei um pouco ele na grama ali pra ele sentir como é a grama de verdade Tipo, nunca foi na grama Foi na, foi na casa de praia, mas tipo, nem encostou, tá ligado? Eu não deixei porque ele era tão pequeno que não Podia ficar, tipo, na grama assim Caso pegar uma suma virosa, aí às vezes dá mais muito Mas é isso aí rapaziada, tamo junto Até o próximo vídeo aí Os aí aí estão voltando pro canal, então Esse Delivog não teve muito Muito de uau, assim, mas ficou da hora também É isso aí rapaziada, tamo junto, deixa o like aí Bora bater 30 likes aí no, no vídeo aí O último vídeo a gente bateu 40 Então vamos bater 30 likes aí É isso aí, fui